O cooperativismo está presente na vida do produtor rural, hoje mais do que nunca, pois 1,5 mil cooperativas no setor do agronegócio no Brasil. Eu estou com o superintendente das organizações das cooperativas brasileiras, Renato Noble, e vai me contar como está sendo feito o trabalho das cooperativas no agronegócio no Brasil. Esse trabalho é histórico aqui no, no país, né? o cooperativismo nasceu aqui no país, no meio rural, e essa expressão vem tomando a sua dimensão que chegou hoje, com esses números aí de 1.500 cooperativas, agregando mais de um milhão de famílias cooperadas de sul a norte no país. Então é fantástico essa expressão, não só econômica, dos números que são trazidos da atividade agropecuária e, o, e os processos de industrialização através das cooperativas, assim como a expressão social que a cooperativa representa na, na, na capacidade da importância dela na comunidade onde ela está inserida. Então, é, é para a gente, nos orgulha muito o sistema cooperativo brasileiro do agronegócio inserido no cooperativismo como um todo, junto aí com o, o cooperativismo praticado no meio urbano. Renato, no ano de 2017 vocês chegaram a um faturamento de 2 bilhões de reais. Como foi feito esse faturamento na questão de negócios para os cooperados? Sim, a, a cooperativa expressa diretamente o negócio para o cooperado, mesmo as, as que são. E, e, e o número vem nesse crescente, principalmente pelos processos de industrialização pelas cooperativas, o que nós chamamos de verticalização da produção, transformando principalmente a matéria-prima. É, que é a proteína vegetal, exemplo de soja, milho, em proteína animal. Então, ao você, a cooperativa ao fazer esse processamento de integração junto com os produtores, principalmente nas cadeias de aves e suínos, ela, além de tudo, além de agregar valor à própria atividade do produtor, ela faz agregar esse valor no, no resultado geral do, do, do movimento que acontece. Então Graças principalmente a essa atividade da verticalização, da industrialização do cooperativismo agropecuário brasileiro que dá esses saltos e hoje representa aí um montante de 50% da produção agropecuária brasileira passando de uma forma ou de outra por uma cooperativa. Eu conversei com o Renato Noble, que ele é superintendente das organizações das cooperativas brasileiras. Eu estou na Agrobrasília, Aline Merladete para o portal AgroLink.